De repente. Fala, galera! Eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maitê. Se você não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, que isso ajuda muita gente. A gente joga bastante quiz, mas o canal é legal e a gente vai voltar <risos> com mais um quiz, né? Sim, a gente joga bastante quiz mas o canal é legal quiz é legal ah mas vai que as pessoas fiquem enjoadas de só quiz a gente gosta de quiz a gente joga quiz né eles querem que a gente faça o quê se não jogar quiz não sei mas jogar quiz é muito legal hoje a gente vai falar de é, vai fazer um quiz que é monte um casamento chique e te diremos que crime poderá acontecer nele poderá Poderar! Poderar! <risos> pode Bom, mas qualquer crime pode acontecer em qualquer casamento. Dependendo do seu casamento. Se for o casamento do Whindersson, por exemplo. Não é o mesmo casamento, não é o mesmo crime o que vai acontecer no nosso. Por que não? Por que, que o maluco vai roubar no nosso? Eu mas, tipo, é um crime não O dizer do Whindersson, se isso. ele roubasse só as flores, ele fazia um cemitério Não é só um cemitério, cara Construiu uma <risos> fábrica de alguma coisa Com certeza, dá pra vender flor só com o dinheiro oh. do, da, da flor que e ele tem E não pegar. é embaraço, não Ó, vamos começar Escolha um sabor de bolo Chocolate Calma aí, calma aí, não tem nada? Ah, tem ali, ó Casamento sem bolinha de queijo é crime inafiançável Beleza, E é mesmo eu acho também. Bolha é um sabor de bolo. Chocolate, red velvet, abacaxi com coco. Que nojo. Eu gosto. Naked cake de frutas vermelhas, bolo bem casado ou, ou bolo de moça? O que, que é baba de, de mo moça? Mas não tem que ser bolo? É o sabor do bolo. O que, que é baba de moça? É aquele negocinho transparente meio esquisito assim. De leite condensado? Não, não sei o que, que é isso não. Ah, é gostoso pra caramba, é ah, um creminho hum, assim. Ah, sou muito de doce, eu vou de chocolatão. Eu sei que tu vai de Red Velvet. Red Velvet. <risos> Mas eu vou de chocolate. Você também ia gostar, porque ele tem eu um gosto, queijinho, eu gosto, pô, é. ele é mó bom. Ele é mais salgado. Mas não é todo mundo que gosta, ah, então caso. então num casamento a gente coloca o chocolate pra galera... Foi o um recheio de chocolate, né, Red Velvet, não, hum, ir, não. Não sei, porque né? tem gente que não gosta. Vai. Escolha uma cor de vestido para os mad... As madrinhas. Para as madrinhas? Ali ou Você com letra de forma é, é ruim, né? De, de, letra letra de letra de mão, letrinha... ele é ruim. É tudo esquisita, não dá pra entender. Rosa, azul, verde, amarelo, lilás. <risos> Esqueci a pergunta, por isso que eu tô... Meu Deus! <risos> Esco... <risos> Rosa, azul, verde, amarelo, lilás, ninguém vai usar roupa. É um casamento naturista. Isso aí <Seria> é mais legal. <risos> Meu. Como assim? Vestido? Não as gosto madrinhas. De... É que isso é mais pra noiva, né? Pro noivo não. mas. Eu enfim. vou pro amarelo porque eu gosto mais de amarelo. Amarelo ficaria bonito. É. Eu vou de lilás. Tá. É. Escolha um presente para os padrinhos. Como assim escolha Tipo, um para convidar. Tipo, ah, você vai ser meu padrinho, dá então é um presente. Tem que dar um presente? Ah, a galera normalmente dá. Não, então a gente não vai casar, não. Tem que dar presente para casar ainda? Não, não é um presente, é tipo um convite, um agrado baby. Não Dá um que já ah, vai é. gastar com convite, pô. Não um bagulho pô. aí? Presente pros padrinhos. Garrafa de bolso para o whisky, charutos cubanos, kit de barba, Kit cerveja artesanal. O que é isso aqui? Scobag É personali... Eu não consigo ler essas coisas. É Cobag. É personalizada ou suspensórios e meias estampado? O que, que eu daria? Pô, suspensório ridícula, e meia é legal, é? né? Porque eles poderiam usar isso no casamento. É só coisa da moda, né? Suspensório e meia, uísque, é, charuto cubano. Como da moda, de é barba. coisa de casamento desde sempre. Não, é? é? é. Ah, vou dar uma cerveja artesanal aí, que é mais barato. Cerveja artesanal? Eu daria suspensórios e meias estampadas, combinando com os vestidos ah, das mas madrinhas. A gente podia... Cala a boca que eu tô falando. O maluco é brabo. Combinando com os vestidos das madrinhas para eles usarem combinando com as madrinhas, vai ser lindo. Aí, tipo, já dá uma meia com uma estampa da gente aqui. Assim, é, lógico, ia ter nossa aí, faz cara faz um, nas meias. Essa aqui vai ser a thumb já. Podia ter só essas coisas lá, na, na meia, né? Então, a nossa cara nas meias e o suspensório da cor do vestido da, da matéria. O suspensório podia ser todo estampado com a nossa é, cara. É, isso é maravilhoso. Sim, a gente ia fazer um ensaio Nosso de fotos só com, com os padrinhos mostrando as meias com as nossas <risos> caras. Isso é louco. Escolha um local para a cerimônia. Praia, fazenda, igreja, em casa, navio... Vinícola? Eu gosto muito de praia, mas eu faria numa fazenda. Fazenda? Eu faria numa fazenda. Porque é mais tranquilo, a galera dorme lá, tá ligado? Não, eu nunca tinha pensado nisso, mas eles me deram uma ideia legal. Eu faria num navio. Imagina um navio, é... só que um navio legalzinho, tipo, vai, um navio de container, porque aí tem espação. Ah, é feio. Mas, mas como você é. vai fazer uma festa no navio, vai Decora ser? Decora o navio aí todo. Vai ser assaltado por pirata. Piratas. É... Não, eu iria na fazenda também, seria. na a fazenda que é maior. Meio de é... De é, assim, é igual, Melhor, a galera cara. já dorme lá, já tem tem Ai, tudo, tem... vai ter tudo orgânico, Nossa, ser vai ser. muito doido. Escolha, escolha uma música de entrada para a noiva. Marcha Nupcial, no Bruno Mars, Mary You. Não pode canto cantar. Canto pra você toda hora. É, é. Não pode cantar. Eu canto pra ele toda hora essa música. É... Ele me zoou. Kobe. que? Não consigo ler essa letra. Que letra esquisita? É, é Kobe <risos> Kylie. Eu não sei o nome dela, mas I não sei do. a música. É aquela que é, I do, I do, I, I do. do. Aretha Franklin, I say little play for you. Não <risos> lembro dessa. É só pra não cantar? É, ué, não tô cantando. <risos> eu não conheço, não. Belo, tua boca. <risos> é do Mel? É, tua boca é de Mel. Vai, vai. Ana Vilela, Trembala. Como é que eu vou saber, pô? Ah, vou, ou, ou vou pôr Belo só... Tá, tem alguém morrendo. Ah, vou tipo... Eu colocaria Belo pra zoar. Só mas, pra me zoar, Mas né? não sei se é todo mundo que vai entender, porque tem muita gente que gosta vai, de Belo. Vai achar que é sério, né? Então eu colocaria Bruno Mars. Ah, não, eu, eu pô, iria... Oh, Belo? Eu coloquei pra você. Não, eu ia colocar Bruno Mars, eu tava me justificando ainda. Ah. Você não pode falar, eu varia tal coisa. Tem que decidir primeiro, pô. Não. Eu, eu tá também, do Bruno história. Mars, mas só porque eu canto ela pra você direto, você me zoa, eu acho engraçado. Mas eu, eu queria colocar o Bela, mas a galera vai achar que eu gosto mesmo, porque tem muita gente que gosta de Belo. Já Bella. escreve no convite, eu odeio, Bella. odeio <risos> o Bela. Odeio o Bela, pode ser. Não, Não, não, eu odeio o Bela, eu odeio a música do Bela. Sim. Que carro vai levar os noivos embora do casório? Limousine, carro, se for no... Não, nem vale nada, né? Porque se for na... Ninguém vai levar embora, o jogo? Na fazenda. É, ah, a gente tem que sentido. ir embora, porque a gente tem que ir pra noite. Ah, a gente vai dormir isso. na... Ah, a gente, ah, é, mais, a galera dorme lá é, relâmpago McQueen, que que é isso? Relâmpago, falei errado. É porque. do Carros? Relâmpago McQueen, pô? Eu não, Queen. Gosto, não o conheço. Relâmpago McQueen. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Busca restaurado táxi de aplicativo. O que é o Rolls-Royce aqui? Rolls-Royce? Royce é, é um carro meio antigo, bem antigão. Tipo, super, Quer Net, dizer, né? É uma marca de carro, né? Não tem só isso. Mas o que a galera usa pra casamento é não esse Não gostei que é de antigo. nenhum. Tá, então vai de aplicativo Não, não, vai não de Uber. Vou, de, vou desse daqui então, que é carro antigo, pelo menos é melhor aqui Eu é. vou pegar o Relâmpago McQueen, mesmo você não sabendo Eu quem não sei é. Eu você tirou crime de tocar filtro solar remix? Como assim? Aí tem a carinha do Pedro Bial. Entendi essa filtro solar, nunca deixe de usar Ah, aquele bagulho do Bial lá ó. Nunca deixe de usar o filtro solar Se pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta Usem filtro solar Os benefícios a longo prazo do uso do filtro solar Dois mil anos depois. Mas peraí, aí. Aí. é isso que eu ia falar Debugou? Eu não, não sei qual não, é meu crime Não, não bugou, tá escrito aí, ó, você tirou o crime de tocar filtro solar remix Deve, deve ter feito uma ah, música, entendeu? Música. Mas eu não gostei. Eu achei que era crime de assalto, Eu achei coisa. que era crime de crime <risos> Ah, o quiz enganou a é gente. É crime de casamento, pô, a gente que foi puts, burro, é puts, tipo o gafes puts. de casamento, entendeu? Puts. Eu tirei o crime de perder o buquê da noiva. Gente, crime. a noiva chega, tudo pronto pra ela entrar, mas e aí falta um detalhe, o buquê. Revirar tudo até achar o buquê e evitar este crime de acontecer ou sair correndo na floricultura mais próxima que estiver aberta bom, então o meu crime foi perder o quê? o seu crime foi tocar uma música ruim Onde é esse teste? É daqueles vídeos que o final é ruim, que a gente não sabe o que é também? Tipo, a desculpa pra você, porque a gente não sabia que o final Nossa, era ruim. Nossa, mas tem acontecido muito, hein, galera, dos testes. melhorem. É. Ah, não gostei desse quiz, não. Não, Eu gostei. não gostei, infelizmente não gostei. Mas se você gostou do vídeo em si, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e comentarinho que nós gostamos. Comentarinho que nós gostamos, é ótimo. Valeu, galera, muito obrigado, até a próxima!